Bom, então é o seguinte galerinha, depois que eu coloquei o vídeo uh, que eu falo do meu pedalboard, como eu utilizo, tá se vocês não viram ainda vai aparecer no card, certo? Muita gente me perguntou, Wes, uh, qual é a diferença entre esses dois pedais de drive que você está utilizando aí? Para que você utiliza, como você utiliza, qual que é melhor? Né? Então mais para o final do vídeo eu vou dizer exatamente por qual eu optaria se eu tivesse que pegar somente um. Ok então eu vou mostrar aqui a comparação entre os dois se assim vocês conseguem ter uma ideia melhor e vou dizer por que eu prefiro um do que o outro tá e por que eu tenho utilizado dois hoje né a realidade é que eu tô com esses dois pedais aqui hoje se eu tiver que eliminar um deles eu já sei qual eu vou eliminar Ok e logo logo vai abrir espaço aí para um compressor para alguma outra coisa mas como eu tô com eles aqui ainda não vendi, todos eles estão no set Ok então vamos lá seguinte a minha guitarra Lembrando minha guitarra é uma guitarra extrato Ok? Então, se a sua é uma super extrato, vai dar, dar uma certa diferença. Ok? Quantidade de ganho, etc. Então, a minha ela é uma Fender com captadores noiseless, que você vai perceber que já não dá uh, chiado, né? Se você tiver com um extrato também em que não, não tem captadores noiseless, vai dar chiado. Ok? Então, ó, guitarra limpa. Ok, ó. captador da ponte, do braço meio tá tô jogando tudo aqui não tá funcionando nada tá não tem nada sendo pré-amplificado aqui tô jogando para o meu notebook para vocês poderem ouvir uh, o som na placa de som né então lá eu tô fazendo simulação de um gabinete somente não tem simulação de amplificador nem nada ok justamente para tentar trabalhar o mínimo possível do timbre certo e você vai perceber que já dá um som só ok então guitarra limpa Vou começar aqui com o US Dream, tá? Depois eu vou mostrar a combinação com o Vintage Overdrive também, que é uma das coisas que eu gosto de fazer. Se você não assistiu o outro vídeo, dá uma olhada aí. Foi o último vídeo que eu coloquei antes desse, ok? Então vamos lá. Basicamente aqui, vamos jogar o volume na metade, ok? O tone, ele não faz muita diferença se, o, o distortion, se a distorção estiver zerada, né? Então, aqui não vai mudar muita coisa. Agora, quando eu começo a aumentar o ganho... Tá? aí o Tony começa a fazer diferença ok ele abre um cadinho. vou tentar ser bem rápido nesse vídeo tá então tá aqui ok vou aumentando o ganho ele começa a saturar um cadinho. lembrando que se não me falha memória isso aqui é uma cópia do Riot né e esse aqui é do OCD certo então dois pedaços consagrados óbvio não tem uma proposta igual né não são dois OCDs ok então a gente tem que respeitar isso também, né? Vai dar uma leve diferença. Então aqui, ó. Aqui eu já tenho um nível de ganho legal, ó. Certo? É uma quantidade que eu utilizaria. Com pouco tone, uh, aqui, pra mim, fica muito fechado, tá? Importante, tá? Escuta com fone de ouvido aí, senão você não vai ouvir a qualidade legal, não. Vai faltar grave, certo? Então fica legal. Então eu vou aumentar o ganho aqui. Como eu utilizaria, né? Jogaria o tone mais ou menos aqui. Pra poder dar um pouquinho mais de, de abertura pro som, né? Certo? Vou abrir mais a distorção. Lembrando que é extrato, né? A distorção não fica tão aparente quanto numa guitarra com humbucker. Ó, percebe que agora começa um chiadinho, né? Ó. Ok? É relativamente pouco, né, pra um extrato. nosso timbre, tá? Vou já comparar os dois, né? Deixa eu passar um pouquinho pelos parâmetros dos dois, certo? Então, como eu utilizaria, mais ou menos aqui, porque eu carrego um pouquinho com o meu overdrive, tá? Mas eu explico o porquê também de carregar com overdrive. Então, aqui tá o timbre, ó. Tone no máximo, tone fechado, dá bastante diferença, né? Então, eu utilizaria aqui. Volume. O volume você vai basear aí conforme está o, o volume do seu set, né? Sem pedal e com pedal. Tá? Então, visto o US Stream, vamos passar agora para o uh, Ultimate Drive, tá? Ultimate Drive eu já, já falo para você antecipadamente que o ganho dele não chega nesse aqui, né? A uh, quantidade de ganho, tá? Mesmo estando no máximo. Então, vamos lá, vou deixar aqui, ó, Tony no meio, tá? Lembrando que esse aqui tem uma opçãozinha aqui, ó, de, de mudar um pouquinho o timbre, né? Joga mais para agudo e joga mais pro grave, tá? Eu sempre uso aqui mais no agudo. Tá? Isso para poder encaixar com a banda, né? Quando eu tô sozinho aqui, de depende do que eu tô fazendo. Tá? Então vamos lá. Vou acionar. Certo? Vou dar mais volume aqui. Ok? Vamos aumentando o ganho. Esse pedal, eu tenho a impressão de que ele dá mais corpo, tá? Certo? Vou já... Comparar os dois, tá? Você vai ver perfeitamente Olha, dá mais corpo, só que o ganho é menos, ó Dura bem menos, tá? Então, contorno no máximo Certo? O volume É volume, né? Clipou Tá na placa de som, né? Tá. Ganho. Você percebe que ele, ele engorda bastante o som, né? Então vamos lá, vou deixar aqui agora, fazer um comparativo entre os dois, tá? E depois vou utilizar com overdrive para vocês verem como é que fica aí. Então tô ali no meio dos dois, tá? Lembrando, é um comparativo meio sem noção, né? Queira ou não, é meio sem noção, porque são dois pedaços diferentes, né? Mas vamos lá. Sei que vocês gostam de comparativos, então a gente vai fazer. Tá? Então vamos lá, Ganho. Vou diminuir. Então tá aqui sem ganho, sem volume, né? Então vou colocar já aqui um bocadinho e aqui um bocadinho. Vamos lá. Vou usar só a mesma acorde aqui. Ó. Até aqui parece bastante, né? Os timbres. Então vou aumentar que o ganho agora para metade. Tá, vamos lá, vou jogar mais ganho aqui agora. No meio ele fica bem mais fechado esse aqui, né? Então vamos lá, vou jogar mais ganho. sempre a mesma coisa aqui, que é pra vocês ouvirem legal, tá? Depois eu vou tocar com o um delay pra vocês terem uma ideia legal como fica aí. Então vamos lá, agora eu vou aumentar mais aqui o nosso ganho, vou topar o ganho desse aqui e o desse aqui também, ó. Certo? Olha a diferença. Ok? Então agora eu vou mexer o tone, tá? O tone um pouquinho mais cheio. Um pouquinho mais cheio, ok? Vou jogar o tone no máximo agora dos dois. Vamos lá no outro, tá? Vou mexer aqui também nessa, nesse Low e High aí, ó. Só que aqui, ó, já vai uma coisa, tá? É um pouco difícil mexer ele aqui, ó quando tá com o botão aqui todo acionado, ou se tiver na metade. Porque fica bem colado um no outro aqui, tá? Então, parece que dá uma certa dificuldadezinha, mas também não é nada tão difícil não. Então, Vou abaixar. Ou seja, mudança quase nada, né? Fecha só um pouquinho ou abre um pouquinho, tá? Então, agora, como é que eu utilizo isso aqui, né? Já deu para ter uma ideia dos dois, tá? Como é que eu utilizo, né? Geralmente, esse aqui, como ele tem menos ganho... Eu costumo pensar assim, eu tenho aqui o meu, o meu drivezinho que vai carregar qualquer um dos dois, tá? E quando eu preciso, eu deixo isso aqui sempre, mais ou menos. Certo? Um pouquinho menos. Quando eu preciso carregar, vai aqui. Pra base, tá? Esse aqui eu uso somente pra base. Quando eu vou solar, eu diminuo aqui, tá? O tone aqui, mais ou menos no meio, tá? No meio não, né? Na três quartos ali, né? Então, geralmente eu utilizo assim. Posso subir aqui. um bocadinho mais, tá? Então, qual dos pedais aqui eu deixaria, caso fosse optar somente por um, né? Eu vou dizer já o que eu achei desse aqui e desse aqui. Esse pedal aqui, pra mim, pra solar, eu não gostei muito, tá? Ele parece que não tem muito punch na palhetada, ok? Pode ser gosto meu, tá? Observação, esse vídeo aqui se vai ouvir exatamente minha opinião. Não é uma opinião técnica, é uma opinião de guitarrista, tá? Então, na hora que eu vou solar, ele não me dá o punch que eu gosto. Pode ser suficiente para você, mas para mim não é, ok? Então, ó, na hora que eu vou solar. E eu tô palhetando com força. E o ganho tá quase no máximo, tá? Pode ser que, se você tiver de superestrado, sumou de um pouquinho. Quando eu jogo para cá, não. Para cá eu tenho o punch que eu gosto, tá? tá? Então, aqui eu tenho um som que eu gosto, como eu utilizaria então se eu precisasse tirar um desses pedais? E eu tirar esse aqui, com toda certeza, tá? O s eu gostei mais dele, pelo punch, pela quantidade de ganho que ele, que ele me proporciona, tá? Isso me permite ter versatilidade. Eu posso, por exemplo, deixar aqui, ó, só ele acionado a base. <risos> Certo? Basicamente, é dessa forma que eu utilizo esse pedal que eu gostei mais justamente por causa disso, do punch. Aqui, quando eu venho nesse aqui, ele não tem tanta... Você não sente tanta palhetada. Tá? O ganho dele é menos. Mesmo no máximo aqui. Quando joga aqui, aí beleza. Dá uma crescida, um bocado maior. Só que também eu achei esse aqui um pouco mais ardido, tá? Ele é bem mais ardido. E esse aqui me pareceu um pouco mais... Como é que eu posso dizer... Uh, um pouquinho mais macio o som, tá? Não sei se é bem essa palavra, né? Mas é basicamente isso, tá? Comparativo entre os dois aí. Eu espero que você tenha gostado, ok? É um vídeo bem rápido, tá? Se gostou, deixa o joinha para nós, tá? Compartilha com os amigos aí e ativa o sininho, ok? Um grande abraço, então, e até o próximo vídeo.